Aqui ó, esse vídeo aqui ó, se liga Ó, bomba GTA 6 acabou de ser vazada Cara, 2018, 4 anos atrás eu falava disso Protagonista mulher, é, data missão no Brasil Se eu não me engano isso aqui foi um youtuber muito conceituado Que vazou esse, essas paradas aqui Lá nessa época não tinha vídeo, não tinha imagem, não tinha nada e eu fiz esse vídeo se você quiser assistir ele Mas lá em 2018 eu fiz esse vídeo aqui falando da protagonista mulher que tudo indica que sim terá né, com esse vazamento atual é, As missões e uma missão no Brasil né? E acho que aqui se eu não me engano a cidade eu falo também A respeito da cidade que é Vice City e tá aí galera, só para falar a respeito do assunto, o cara que vazou provavelmente tava P com a Rockstar, com alguma coisa A gente viu aí a Rockstar agradecendo, é... agradecendo aí né, a respeito do GTA V, GTA Online, uma, uma galera, é muita gente trabalhando no jogo desse e obviamente vai ter pessoas insatisfeitas, o Rockstar lucra muito dinheiro. Às vezes o cara falou assim: Ah, eu tô trabalhando muito, tô ganhando pouco. Ó, oh, se vocês não aumentar meu salário e não sei o que e tal, tô só especulando, tô dizendo que isso aqui foi o motivo. O cara foi lá e jogou tudo no ventilador. É, yeah. aí a minha opinião, eu acho zoadaço isso. Eu não sou aqueles caras que ficam, não, o spoiler e tal, eu não sou esse tipo de pessoa, né, ficar fica muito triste com spoiler. Inclusive, quando saiu do The Last of Us parte 2, eu sequer vi, eu sequer abri, eu nada, eu sou assim, cara. Eu não gosto de uma parada, eu não fico procurando, eu fico clicando nessas paradas, simplesmente. Mas independente desse vazamento ou não, que as coisas vão se confirmando, a cidade, a protagonista, ali teve até algumas missões ali, né, com diálogos de missões, pelo que me parece, o jogo vai ser não vou falar a, a palavra grandioso O jogo vai ser grandioso inclusive alguns vazamentos falando que rockstar seria ali politicamente correto e tal eu não vou entrar muito nesse assunto eu sinceramente não curto eu acho que a rockstar a, a, o GTA tem que ser a essência que ele sempre foi sem entrar nessa seara aí não sei mano se vai agradar eu sinceramente não não curtiria mas vamos esperar certo um vídeos de quatro anos aí falando a respeito de aonde poderia ser a cidade, de alguns vazamentos que tinham saído da época. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se esse vídeo ficou longo ou não, mas enfim, tenha paciência. Assista ou coloca aí um X, 2X ou. Ah, deixa o seu like, comenta, compartilha. É nós, e o Dinatinho aqui, novinho. Tamo junto.